Muito bem. Olá, meu caro. E aí? Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo jóia. Obrigado de novo, viu? Por ter aceitado aí, passar um tempo com a gente. Ah, eu que agradeço <risos> pelo convite. É, não sei o quanto que o Felipe conversou contigo. A gente, deixa eu faço aqui um, dois minutinhos de apresentação um pouco do projeto para isso também ficar registrado. E para quem tá chegando aí, só vai uh, se aproximando da live aí, isso depois vai também para o YouTube e vira podcast no Spotify. Esse papo seu vai ser propagado aí ah, em vários lugares. <risos> o, o Arte Fora do Museu é esse projeto que completou 10 anos agora, em 2021. E em 2011 começou como um mapeamento de arte urbana só em São Paulo. Eu e o Felipe basicamente pegamos uma bike e saímos pela cidade aí eh, tirando foto de grafite, de escultura, de arquitetura e, e tentando colocar isso no mapa. O projeto foi crescendo. Eh, hoje a gente tem dezenas de cidades mapeadas, eh, centenas de artistas, eh, e a gente tem tentado fazer disso um verdadeiro guia de arte urbana do qual fazem parte grandes artistas como você uhum. e, e, e viram uma enciclopédia de arte urbana, né? uma coisa que o Brasil não tem. É... Tentando também valorizar mais isso, né? colocar essa arte urbana como... aproximar ela, inclusive, de outras artes, museus. né? O projeto chama Arte Fala do Museu, mas é até uma brincadeira dizendo olha, uhum. isso aqui devia estar no museu também, né? isso aqui também, enfim, claro que tem... O efêmero aí do grafite, mas a qualidade do material é grande, né? Não, é, com certeza. É a arte, né? Exatamente. E, e aí, acho que isso mudou um pouco também nos últimos 10 anos em São Paulo, né? Não, é... tem gostado, mudado bastante, assim, a cada dia tá evoluindo cada vez mais, né? Principalmente São Paulo e alguns outros grandes centros do Brasil. São Paulo é óbvio, né? Mas a a meca, vamos dizer assim, mas tem, tem muitos outros grandes centros tipo, evoluindo também nesse sentido. É, acho que você pode começar contando um pouco de você. A gente, a gente faz assim, sempre uma... Aproveita esses espaços para você fazer uma mini biografia sua aí contar um pouco de você, porque aí depois isso vai para essa enciclopédia. E depois eu vou te pedir também para você falar sobre algumas de suas obras específicas, algumas que você gosta mais, tem mais carinho, ou uma que deu mais treta e aí... Não, com certeza. Aí, que ficou na tua memória, <risos> é, mas vamos começar, vamos começar com essa biografia tua aí, com essa tua história. Conta um pouco Mackenzie, enfim, e aí... <risos> aí vai. Bom, eu sou negrito, né? Sou nascido aqui em São Paulo, é, originalmente... Vem originalmente lá da Zona Norte, Vila Maria, eu cresci, tipo, praticamente assim, minha infância, fiquei muito tempo morando lá. Hoje eu moro na região da Moca e, assim, acho que como a grande maioria, né, sempre gostei de desenhar, sempre, assim, eu nunca pensei em nada diferente disso para trabalhar, sempre foi foco no desenho. É, quando chegou no colegial, eu, eu fui um pouco atrás, né um pouco mais atrás, fui fazer um colegial técnico no Carlos de Campos, fazer desenho de comunicação, que abrangia um pouquinho mais né artes plásticas, design gráfico na época, era mais é, comunicação visual. E aí depois eu fiz faculdade de, no Mackenzie de desenho, é, design de produto, foi quando eu comecei a trabalhar na área, né? Que fiz o meu primeiro estágio em agência de, de design e foi onde eu comecei o meu, meu, meu ciclo, né? Principalmente como designer, sempre gostei de desenhar, às vezes por fora fazer uma estampa tal. E quando eu entrei em agência, comecei a, a, a, a ver as possibilidades como, como ilustrador também. E, mas sempre focado mais no, no, no design gráfico. É, e isso já se passam 20 anos como designer, trabalhando em agência, tipo, meio que praticamente sem parar. E nesse meio tempo, é, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em design em design gráfico também no, no Senac. E só que ainda eu sentia falta. Eu estava no design, fazia um pouco do, da, de ilustração, mas era muito aquela coisa comercial, assim. Você não tem tanto liberdade criativa para fazer do jeito que você quer do jeito que você imagina e eu paralelo tipo, sempre dizendo daí eu comecei a, a a desenvolver um pouco esse meu meu estilo né esse meu meu trabalho tipo é, logo quando quando eu casei em 2007 eu fiz foi meu primeiro não vou dizer grafite, meu primeiro mural foi, né? Tava com a casa nova lá, eu Falei, putz, meu, né? E minha esposa, vamos fazer alguma coisa diferente nessa parede. E foi quando, eu, quando, quando eu fiz o primeiro desenho, na verdade não era nem um trabalho autoral, foi uma coisa que eu peguei na internet, assim tipo era de um quadrinhos. Fez para fora ou para dentro da casa? Era dentro, era na sala, na parte da sala, assim. É, daí foi tá com projetor, enfim, maior dificuldade, demorei para caramba para fazer e tal. Daí um amigo foi em casa e falou, putz, você não quer fazer alguma coisa na minha casa? Daí falou ah, beleza, vou lá e faço. Daí eu fiz um, fiz outro e assim meio que foi começando quase que sem querer. Daí outra pessoa viu, daí depois uma outra falou, putz, ah, você não quer fazer? Eu te pago tanto e aí foi começando. Daí começou a vir, é, fui meio que divulgando, começou a vir é, pessoas para fazer nas casas, daí começou a fazer empresas. É... e o negócio foi rolando, rolando e aí quando faz uns quatro, quatro anos e poucos eu sempre gostei do, do universo do grafite, né, da street art, mas eu nunca, eu, eu cheguei a fazer algumas poucas vezes assim, mas nada muito significativo e eu já estava com esse trabalho, né, fazendo em paredes, em empresas tal, se eu gosto disso eu estou fazendo, de certa forma, né, mural, grafite, e eu quero ir para a rua. Daí foi quando eu comecei a ir para a rua mesmo, é, fazer o primeiro Como é que foi a primeira vez na rua? Então, a primeira vez, é, assim, tanto que eu, é, eu tenho um carinho pelo desenho, mas eu vejo aquele desenho e falo, nossa, meu, que negócio <risos> zoado, assim. Mas foi muito tranquilo, foi no muro, assim, no estacionamento ali no Itainho. Eu... Pedir autorização né, para fazer tal, é, daí foi o primeiro, tipo, né, aquela coisa, putz, legal, primeiro grafite, bacana, tal, e, e aí foi começando, daí fui é, é, pedir, fazendo em outros lugares, daí algumas pessoas né, começaram a me, é, conhecer um pouquinho do meu trabalho, fui fazendo, as pessoas foram me chamando, outros artistas me chamando para também fazer grafite participei de alguns festivais de grafite também e eu tô nessa assim meio que desenvolvendo né tipo esse trabalho ainda tipo assim é, é para mim assim, é apesar para mim já fazem quatro anos mas eu acho que ainda tô tem muita coisa ainda tem muita coisa que desenvolver muita coisa que aqui que é atrás nesse sentido Fala um pouco uh, do seu estilo, isso aqui, como vai virar podcast também? Descreve um pouco teu desenho, o que você faz assim? Se você fosse escrever para alguém que está te ouvindo no rádio, como é que é a sua a sua <risos> arte? Então, é para mim é, é, é assim, o meu estilo eu tenho muito, acho que referência, assim, um dos motivos que eu que eu comecei a, a me interessar pelo desenho foi justamente a é, história em quadrinhos, que eu sempre gostei quando era moleque, assistia muito desenho, tipo Hanna-Barbera, Tom Gé, aquelas coisas. Então eu acho que absorvi um pouco disso, eu acho que tem muito lance gráfico no meu, no meu trabalho, assim de contornos marcados, é, bem colorido também, que é... Eu acho legal, assim, trazer um pouco... Antes eu trabalhava muito só preto e branco, comecei a inserir cor e, assim, não parei mais. Eu acho... É, eu sempre gosto de trabalhar com cores vibrantes, que realmente... É, Como essas latas vermelhas um pouquinho... aí que estão no seu fundo. Tem uma, um vermelho, é, um roxo ali, umas latas aqui. <risos> Ou não, não. É, é uns... Essas aqui... É, é. Essas aqui... É lata, né isso. Voltou? Desentou, voltou bem. bem. <risos> Essas redes aí complicando a vida. Pois é. Mas você estava você tava contando de cores quentes, que você passou a usar nos seus desenhos um colorido, né? Começa no preto e branco e vai para cores vibrantes. Isso, isso. E, e aí, ao mesmo tempo, também, é, eu comecei a trabalhar muito com o lance da, da, da figura feminina. É, eu, eu sempre gostei, tipo, dos quadrinhos, só que assim, eu desenhava sempre aquela coisa, de, tipo, sempre homens, né? Aquelas coisas de quadrinhos, homens musculosos, aquela... E acho que eu fiz tanto isso, e no quadrinho tem personagens femininas, mas antigamente acho que não tinha tanto, tanto assim. E chegou um determinado momento que, putz, é, eu estava sentindo falta, assim, de, de, de fazer, eu acho, as formas, né? a delicadeza, enfim, eu achava muito interessante, daí foi quando eu comecei a fazer e, e foi meio que, assim, não parei mais. Hoje, basicamente, todo o meu trabalho é, é focado na figura feminina, trazer a representatividade dela de alguma forma no meu trabalho. É, eu até faço, tipo, né, homens, assim, a figura masculina, mas basicamente é sempre a figura feminina, assim, tipo... É, de alguma forma que que que não fique também uma coisa tipo ah, aquela coisa é, muito sensualizada ou muito frágil eu tento trazer uma visão um pouquinho diferente nesse sentido no meu trabalho tem a ver com as mulheres na sua casa aí na história na sua história como é que é? sim também porque é, eu fui eu fui é, criado praticamente, assim, pela pela minha avó, tipo, minha mãe trabalhava, meus pais saíam para trabalhar, e eu ficava o dia inteiro na casa da minha, da minha avó, e tinha minhas tias que moravam lá, enfim, tinha as vizinhas, né? o lance da minha mãe, minha mãe, é, quando ela se separou do meu pai, eu era muito novo, então, eu sempre tive essa influência forte na minha vida da figura feminina, assim, tipo, é, sempre tive muito respeito e, e acho que eu compreendi desde cedo, né, a, a, o, o lado feminino. Então, acho que isso, de certa forma, inconscientemente, acabou também entrando no meu trabalho. É, por isso que eu sempre falo, ah, é, a, é, um pouco dessa influência também vem muito da, da, da minha infância, né dessa minha criação. Conta também algumas obras que você tem um carinho aí, quais são alguns trabalhos que você esse você, você falou, ó, o primeiro que eu fiz... Hoje eu não, não mostraria muito, é, mas quais são alguns que você fala? Ah, esse eu curti fazer, esse aqui ficou com massa. Ah, tem tem alguns, assim, acho que são momentos é, pontuais. Teve esse primeiro, né, que eu fiz e, e sim eu tenho um carinho, mas realmente não saiu exatamente do jeito que eu gostaria. Daí o primeiro que, que foi, assim, até aqui perto de casa, perto do metrô Vila Prudente, foi o primeiro que realmente eu fiz e gostei das cores, gostei de como saiu, assim, tipo, é, é, que ela tem um cabelo vermelho, colorido, foi o primeiro que eu achei bem interessante, assim, eu tenho um carinho especial por esse. Aí, outro que foi num... num, num bar que assim, é, eu tive a Porto Quintal do Ó, então foi o primeiro que eu fiz, acho que tem... Quase 10 metros já por 5. Então foi o primeiro desafio realmente. Como que eu vou ampliar isso? Como que... É, as coisas, né? Vai sair na proporção certinha tal. É, então esse, esse também... E aí acabou vindo outros, assim. Eu acabei fazendo... É, algumas telas também, pinturas, enfim, tipo, tem algumas coisas que eu acho interessante. meu último trabalho que eu fiz, é, que até o nome eu dei como Plenitude, tipo, é uma, uma mulher negra, tipo, careca de perfil, assim, eu achei bem, bem interessante, porque é, é, para mim é uma tentativa de ser um pouco... É, do, não na saída do meu estilo, mas é onde eu acho que eu consigo os elementos novos para o meu trabalho. assim, Eu sempre tento estar tá fazendo alimentações, buscando coisas novas para não ficar naquela, naquela fórmula, né, naquela zona de conforto fazendo essa coisa Então, eu gostei bastante desse, desse último trabalho. Nossa então é, lá ainda essa mulher de cabelo vermelho ainda está e esse muro de na freguesia do ó sim ainda está tanto que na, na época é, foi assim quando o dono me chamou ele falou ah, eu quero fazer esse mural e e sei lá a cada seis meses um ano não quero mudar a produtividade de artistas enfim só que isso já fazem acho que uns três anos e pouco ainda está lá, da última vez que eu falei com ele, ele falou assim, virou uma identidade do bar, assim, ele falou assim, meu, não, não, tem, como, não tem como tirar de lá, enfim, é, e realmente, tipo, sempre quando no Instagram dele, sempre quando tá mostrando que é um lugar aberto, então virou uma, uma identidade do, do, do bar, assim. Anotei uma coisa aqui que você falou, cadê? Tá Paixões são explosivas, amor é construção. O pessoal fez uma reportagem contigo aí, pegou essa tua frase. Eu gostei disso. Fala, fala mais aí. <risos> Nossa, pior que. Você me pegou porque eu não lembro nem que eu falei isso, nem no contexto. É... Mas você concorda? Você... Paixão, Pode amor repetir. é construção? É... Acho que sim, né? É, é construção. tem tem, é, acho que é uma, uma série de de, é, de coisas, né? O, o primeiro impacto e tal, mas é uma construção de várias coisas que, que vai te deixando né, apaixonado, ligado cada vez mais, assim. Acho que é um... A coisa acho que tem que ter a também para que isso né, perdure, assim, né? senão tipo vai é uma coisa muito, muito rápida, muito passageira. É, te, te pergunto isso também, acho que tem a ver com tua profissão né, hoje e, e o trabalho do, do artista, né? Tem gente que acho que fala para você, fala para outras pessoas, nossa, que legal, tua vida é linda, né? Trabalhando aí, é tudo moleza Fazendo o que gosta, ganhando dinheiro pra isso É assim, como é que é o dia a dia Real é, Do artista, é legal, mas É trabalho Como é que é isso aí? E ficou Sim, é, é Assim, pra mim é uma, é uma construção de De uma vida Desde que eu me conheço por gente mas, assim, é, não tinha não fazia esse estilo, obviamente, quando era criança, tá? mas assim, tem toda essa construção da, da paixão, tipo, a construção tipo, de correr atrás, de sempre estar desenhando, assim, eu, eu tento desenhar, tipo, é, todos os dias para poder praticar, para pensar, para a mão também não enferrujar. E muitas vezes as pessoas veem alguma coisa, quando... É, você tem um trabalho para uma empresa grande, fala assim, nossa, né, você tá ficando famosinha, tá sei lá o que tal. Mas isso é só a ponta da iceberg, né? A, o suador, vamos dizer, assim, tipo do dia a dia, de correr atrás, é, às vezes de passar orçamento, às vezes de ter trabalho, às vezes de não ter tra trabalho, enfim, você tem que Pode se desanimar, então tem todo. Essa, essa correria Que a gente faz no, Por trás dos bastidores né? Então é, é É complicado Mas se realmente Faz o que você gosta Não tem como né? tipo, é, Tem que correr atrás e isso faz parte do processo Eu acho que é, esse, esse trabalho nos bastidores Só faz você, tipo, você faz Ainda pela sua profissão Porque você está Realmente dando, dando sangue para aquilo que está fazendo, né? E você tem o trabalho nas telas também, né? Tem isso do uh, uh, de você... É diferente, acho, né? Não sei se é isso. Você, o pessoal começa pintando o muro e depois migra para as telas. Você fez, fazia telas já, né? Antes de ir para muro na rua. Ou foi meio sem muito Sim, eu fazia montanho. muito É, foi, foi assim é, eu, eu fazia muito desenho Eu gosto muito de desenhar no papel Eu gosto muito da textura do grafite no papel. Então eu sempre fiz isso No papel é, E aí meio que é, Essa transição De eu ir para começar a pintar, é, pintar a tela assim, Teve um Uma virada que foi acho que Em 2017 Se eu não me engano é, eu fui convidado para participar do, do Art Battle, é, que é uma, uma batalha de artistas, né? Você tem 20 minutos para poder pintar uma tela tal. e tal. E lá eu acabei conhecendo outros artistas, foi quando tipo abriu minha mente as possibilidades que eu tinha, né? Eu fazia coisas com um papel, daí comecei é, eu conheci artistas que faziam trabalho de street art, trabalho na rua de grafite, de moral das telas de, de começar realmente ganhar dinheiro vendendo as telas pintando e foi aí quando eu comecei a pintar a tela tipo, fazer só os desenhos eu gosto muito às vezes eu faço algumas coisas no papel mas daí foi quando eu realmente comecei a fazer é, pintar a tela com acrílica misturando é, eu uso bastante tipo tinta acrílica e, e spray e às vezes eu acabo misturando outras coisas. O material que tem aqui, fui ah, lá teste, pegar um marcador, jogar em cima. Ou às vezes só também, tipo, é, fazendo essas misturas. Então, é, essa, essa, nesse momento, eu vi que tinha muitas coisas, possibilidades. Então foi quando eu comecei a fazer realmente a tela. Foi quase que junto, assim, né? Esse, essa essa decisão. Desses de começar a fazer as telas, de tentar experimentar coisas, de também ir para a rua experimentando de outra forma meu trabalho. Conta conta, conta um pouco aí você estava tá falando de quadrinhos também. Eu queria saber todas referências aí, né? Acho que a gente começa copiando também muita gente, né? E referências no início e referências de uhum. agora também, porque acho que você seguiu também uma trilha mais autoral, como você falou, né? Com umas pinceladas já Diferentes dos quadrinhos ali, né? Caras musculosos. Não, do... Exatamente. Do... Estão ali, sei lá. Então, assim, eu, assim, eu, eu tenho algumas referências, mas eu, eu, eu acabo usando muitas coisas com referências. Às vezes eu vejo um trabalho de uma pessoa, de um ilustrador interessante, eu até salvo, mas assim... Não, Dessas referências do Pinterest que eu tenho, né? justamente às vezes eu pego algum insight, alguma coisa mas não necessariamente copiar a pessoa mas tem outras referências que eu, que eu gosto muito assim de quadrinhos eu gosto muito do Frank Miller assim, Frank... Frank Miller é. olha só o Miller, o Moebius é, eu, acho, eu acho o trabalho deles é nas artes eu acho legal, eu, eu gosto bastante do, do Alfonso Murcha, que eu acho, tipo, eu acho que tem um lance de gráfico, um lance de quadrinho, um lance de arte, que é, eu acho muito foda também. é, é, é que, que tem uma pegada também com um pouco de design gráfico, é, Michelangelo, né, todos aqueles... Michelangelo, assim, do Renascimento, Michelangelo, Leonardo da Vinci, assim, eu acho curto pra caramba, e de grafite o trabalho do espeto, assim, é um que eu acho muito legal com as simplificações das formas, é, a, aquela, aquelas cores, o preto chapado marcando o contorno, é, são algumas referências, assim, que eu acho, eu acho bem interessante, tipo, assim, tem uma porrada de gente que eu acho bacana o trabalho, mas se eu fosse listar, são... São essas referências que eu, que eu gosto bastante, assim, de me basear. Vira e mestre, eu estou sempre revisitando, dando uma olhada no trabalho desses, desses artistas. E, e gente da rua, assim, do grafite, quem que você curte ou anda junto, ou, é, ou usa como referência, assim, né? gente que sempre ah, trabalho Tem, tem, tem, tem algum, alguns artistas assim, de rua. Como, assim, com o Espeto, que eu acho legal é, é, Tem o Guilherme Ast Que eu acho o trabalho dele incrível Eu acho muito bom o trabalho As cores, é, como o pitch é, Tem o, o Mick também O que eu acho muito legal Os personagens, como ele faz é, Do Obey eu acho odeio, pitchavo, o Bey, é, o Pichavo, o Tristan Neyton, enfim, tipo, tem uma, sei lá, tem gente pra caramba aí, tipo, mandando muito bem, assim, tipo, se você falar todos aqui, a gente ia ficar horas e horas, assim, mas é muita coisa interessante rolando. O que, que, que você tem de planos aí, projetos, como que é, você tem uma prospecção aí de futuro no seu trabalho, é, fazer cada vez mais muro, cada vez, cada vez coisa maior, tem isso ou não? Tem uma... Como que você projeta? Tem algumas coisas, tem, tem alguns projetos meio que rolando, é, alguns que eu não posso dizer, <risos> é, que ainda tá, tá para sair, enfim, não posso... Tá. É, tem um muro que eu, que eu comecei a fazer que é na é o um muro da da Fundação Casa de Guarujá é um, um muro assim tipo é assim, é gigantesco assim é muito muito grande e eu, eu comecei a fazer eu só o o o, o eu só risquei e provavelmente no final esse mês, começo do mês que vem, tipo, vou estar indo de, de novo lá para poder finalizar coisas. Tem o o arte o Arte a Love, que são umas esculturas de corações que tem alguns artistas que estão participando, que estão participando, que depois de ser espalhados pela cidade. Então, nesse final de semana eu vou estar fazendo, eu já fiz a Arte está Aprovada e eu vou estar fazendo esse, esse trabalho e enfim e tem alguns muros que eu já vi que né casei tipo já está engatilhado para poder fazer assim eu é, eu eu fico às vezes um pouco errado é, sei lá às vezes no final de semana de repente não tem alguma coisa eu fico um pouco angustiado assim eu tento relaxar mas tipo eu não consigo assim é, é para mim o, o é, não o desenho mas acho que principalmente o grafito, Assim, é meio ciante aquela coisa né? da latinha de spray de estar na rua, de pintar. É, eu fico meio sentindo aquela adrenalina, tipo, meu, não tá faltando, eu preciso pintar, preciso pintar. Massa. É, a gente, aliás, enfim, já também te convido desde já. Assim, é, a gente tem montado uma rede de é, ó, tem um. Pessoal falando aí, ó, minhas crianças da educação infantil amam suas obras, encantam com suas cores e nas suas obras, legal, e ó, não vi quem comentou aqui, não, mas é, mandem perguntas aí também para o Negrito. de te comentar é que a gente no Arte para o Museu tem feito uma rede de artistas também para projetos, então já te convido super para fazer parte, assim, dessa dessa rede, oh. a gente tem... Seria é, o um maior prazer em, em tê-lo junto aí para a gente pensar junto projetos né, em, em várias escalas. A gente é uma produtora de audiovisual também, então a ideia é também fazer série de TV, livro, né, com as obras, é, com as tuas obras, assim, de outros artistas. A gente está acostumando Mas... esses projetinhos. Isso aí em breve sai uhum. alguma coisa também, então já, já te convido desde já, assim, que a gente vai te procurar. A falar disso Agradeço O é, é, que mais que você me conta? Deixa eu ver aqui uh, Algumas anotações que eu tinha feito Olha, tá, você falou o live até, até Ah, o De Volta para a Escola né? Projeto que Você participou né? Você ia falar Sim. uma coisa aí Até, até falando do, do comentário das obras Eu né, já foi eu, não, eu não, passou quem falou tipo né que as crianças né, acho que ela dá aula e e, e passa a, gostam do meu trabalho tipo eu, eu achei muito legal e gratificante e algum a mensagem de alguns professores é, dizendo que tá usando o meu trabalho para para para assim eu acho assim eu fico muito lisonjeado com isso né de é, e eu acho muito legal dos professores assim que infelizmente né, não tem muito apoio na nossa é, educação e de repente os professores tentar sair um pouquinho daquela daquela caixinha né de vamos pegar só os artistas clássicos e, e isso aqui é a arte e ensinar a beabá. beabá. É, quando um, um professor pega um anel um uma pessoa que usar ah, não é um mega famoso enfim e isso é muito legal então eu tenho recebido muitas mensagens de professores dizendo que tá usando meu trabalho por ser e tal e isso tipo me deixa muito feliz quando quando isso acontece acho e você falou uma outra coisa, né? A rua, a rua também funciona como um, um, uma sala de aula, né? A senhora que estava aí contou que ela trabalha com você, escolheu a sua arte, e ela trabalha com crianças de um a dois anos de idade. E, e escolheu a sua arte é, a dedo, assim, e gostou muito do seu trabalho, e aí concordou com tudo que você estava dizendo aí de é, sobre arte, sair um pouco dos modelos clássicos, olhar também artistas mais contemporâneas, arte de rua, incentivar outro jeito de entrar na arte. Né? Como diz o Baixo acho que o baixo Ribeiro, tem um lambi-lambi legal lá, que é choque cultural, que é o grafite, a porta de entrada para artes mais pesadas. Né? Não, <risos> <risos> exatamente, exatamente. Até, até o, o projeto que tem, né o, proje o projeto Voltando à Escola e do do do Célio e o e o School Project que é do do, do PAC Toledo Pactoledo também de fazer grafite nas escolas, né? O projeto Volta na Escola é mais dentro da sala de aula. Eu acho muito importante isso, porque, sei lá, será minha época assim, eu sempre tive foco nisso assim, mas teve vários amigos que desenhavam, mas acabou se perdendo, foi fazer outras coisas assim. Acho que de criança, se você já tem esse contato, os grafites, aquilo dentro da sua escola É um incentivo a mais para você buscar mais Mesmo que você não vai trabalhar com, com, com desenho com... Mas pelo menos começar a entender um pouquinho mais de arte apreciar de uma forma diferente Eu acho muito importante ter isso desde a, desde a base já, né? Tipo, bem cimentado, bem... Concreto para pessoa criar crescer um pouquinho mais com essa visão, um pouquinho de arte, enfim, entender um pouquinho melhor. Massa. Ficou tão boa a conexão aqui que eu acho que pode estender uma hora o papo. É, agora. Não, tô brincando, mas ficou. Estou te ouvindo perfeitamente é. agora, Não, de boa por mim. É... Me bom. Conta, deixa eu ver aqui, a. Ah... Eu tinha umas perguntas aqui Eu estava contando que a gente faz roteiros Também, né que que você, A gente coloca suas artes Dentro de um roteiro no mapa E outros roteiros de artistas também Quais são em São Paulo pontos Que você acha que são imperdíveis de visitar O que, que você recomenda quando vem um amigo Gringo para São Paulo então, assim, ó, Vai lá ver isso é, De street art aí Putz, assim, tem o, o, o. Vamos dizer, porque todo mundo só pensa na, na Vila Madalena, né? Virou meio que. Mas assim, é, tem muitos outros lugares, assim, é, eu, eu. Eu gosto muito de, obviamente, pintar mais perto do centro, enfim, mas assim, na, na periferia também tem bastante é... Muito legal também conhecer, tipo, sair um pouquinho só daquele do do, do... do... da Vila Madalena e abrir um pouquinho mais a mente para outros lugares, eu acho, eu acho que, que, que vale a pena, assim. tem muita coisa, assim. São Paulo, tipo, enfim, para cada lado, que o lugar que você olha, vai ter um grafite ali, alguma coisa interessante, hoje tem as empenas, né? principalmente na parte do centro, Bom, ali perto do Minho. Nós estamos dando aqui, na verdade, pra, voltando a travar, né, grito de você <risos> de novo, a gente elogiou e já foi de novo. <risos> é... Eu acho que eu vou. Acho que eu vou fazer a uma, uma, uma nossa pausa, que está dando, tá dando 50 minutos desde que eu liguei aqui, não sei se é isso também. Mas acho que fico aqui. Não sei se você quer deixar um último recado aí. Quem está começando, de repente? O que, que você sugere? Vai lá e faz, faz em casa, faz no muro da sala. <risos> tipo, é, o que, que você recomenda? É, eu aí? acho sim para quem. <risos> pra... Para quem está começando, é, eu acho, acho que. Enfim, você tem que praticar. É, tem, tem pessoas às vezes, que mandam mensagem para mim: ah, o, que, o que, que eu faço? Tipo, ah, eu queria fazer igual ao seu estilo. Assim, primeiro, que eu acho que você não tem que você pode usar como referência é óbvio né ter suas referências mas assim não usar o trabalho da pessoa é, aí ah, eu quero fazer isso igual o seu não cada cada um tem que buscar o seu estilo sua identidade é, é, eu eu até brinco assim né é, até eu fiz um, um... History, uns tempos atrás mais, tipo mostrando a, a, a Santa Ceia só que a, a, a imagem que a maioria das conhece como Santa Ceia não é do Leonardo da Vinci é uma cópia só que todo mundo lembra dele então tipo eu falo pra você, você quer ser conhecido né, pelo nome do artista ou por você, né? Eu acho que cada um tem que se buscar seu estilo e tem que praticar, tem que ir atrás. No, no caso do grafite, meu, pega uma latinha, baixa um muro, né? Pede de repente, né? Pede autorização e sai fazendo. Provavelmente o primeiro vai ficar não vai ficar bonito, não vai ficar legal, é, mas só desse jeito você vai começar a ter um pouquinho de experiência e fazer, fazendo, é, ter oportunidade de, de repente, com outros artistas que você vai pegando, tipo, é, eu, eu tenho, estou fazendo grafite hoje em dia, mas assim, cada vez que eu que eu tô do lado de um outro artista Eu vejo, putz, meu Tem uma técnica interessante Tem um negócio diferente faz De um jeito diferente que de repente dá para aproveitar Tá? Então tem que meter as caras Não tem como Não adianta ficar no, no casulo Dentro de casa Querendo fazer coisas tipo Tem que praticar, tem que ir E e e, e realmente gostar disso daí, porque assim, ser artista no Brasil não é fácil, não é nem um pouco fácil, Chega, ainda mais tá nesses últimos anos, está cada vez mais, aí, mais difícil. É, você tem que gostar muito, muito então é, é praticar, dar sangue ali, suar, porque não, não tem outra... Não tem outra é, não tem outro jeito. Te ouvindo aqui ainda. Jeito. E assim, e ser paciente. É, putz, você está começando a desenhar hoje? Sei lá, daqui dois, três anos, você vai começar a ter um, uma coisa interessante, né? Tipo, não adianta ter pressa. Putz, eu quero, eu estou começando hoje e eu quero fazer igual você faz daqui um mês. Não adianta. Não, né? Ó, é... oh, massa você tô, Eu tô ouvindo você terminar de falar agora só... é... Chegou aí Tô vendo você quietinho aí Mas tinha um delay enorme Tem todo é... um processo Tem todo... Todo Uma vivência para poder ser Você chega... chegar num resultado Que de repente Vai te agradar Então, então... Pronto é... é isso Negrito, meu querido eu Acho que eu vou que eu falo, assim. Agradecer então essa a horinha que você ficou com a gente aqui. É, e a super insistência Poxa. em é, ir e voltar nessa live, é, porque tava caindo bastante. É praticado <risos> pela pela paciência e também. Tem como. Pra... É, e acho que aí a gente. Praticar, praticar e pra é praticar. Hoje e segue e segue batendo um papo aí uh, para projetos próximas lives uh, a gente deve fazer eventos e aí te convida certamente não sei quanto que você tá ouvindo aí do que eu tô falando <risos> esse delay maluco que tá dando Bom, acho que não tá ouvindo mais nada Queridos que estão assistindo, eu acho que eu também encerro por aqui. Fica aí o agradecimento para vocês que acompanharam. E a gente encerra esta live. Peraí, que o negrito voltou. Só vou dar um tchau para ele, então. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se ele consegue entrar. Podem, sim. Meu querido, estava tá um delay maluquíssimo. Exatamente. Ouvindo, mas você tava já quieto faz um tempo, mas eu tava é, aqui ima... tudo ainda. imagino, imagino. Eu tava, aqui, eu tava aqui tentando falar depois do delay com você também, te agradecendo pela super paciência de ir voltar várias vezes hoje aí nesse, mas... nessa live. É. Não, eu que, eu que agradeço, assim, assim para todo mundo também que, que, que assistiu, sei lá. Desculpem, mas a internet tem dessas coisas, não, infelizmente. A gente faz é, certamente outros convites para você e outros eventos também, participar de projetos, de mesas, de lives, e sobretudo de projetos financiados, né? isso que a gente está tentando fazer também. Porque esse mundo não é fácil, né? Tentar também fazer rodar alguma coisa. não? É, com certeza. Um recurso com os artistas aí, né, cara? isso que a gente tem tentado fazer, esse, esse, essa conexão aí de marcas, artistas, governos, tentar abrir espaços aí porque o seu trabalho, é, trabalho é muito legal. Obrigado, então, viu? Não, convite por, pela paciência também, enfim, tipo, foi, foi bacana. Obrigado, então, meu querido, e boa noite aí. A gente segue conversando na paralela aí. uh, uh.